Eu sou a Vi do blog Santa Ironia e hoje eu tô aqui pra fazer o meu primeiro recebidos do ano. Se tu chegou aqui de paraquedas não me conhece, eu sou a Vi, eu sou louca por esmaltes. Eu tenho coleção, eu posto sobre isso, meu blog inclusive é sobre isso. O link vai estar aqui na tela, é só entrar. E eu vou abrir a minha caixinha de presente de Natal. Eu tipo, tive a opção de comprar meu presente de Natal eu mesma. E aí eu só entreguei o boleto pra pessoal pagar, pra minha mãe no caso. E aí eu ganhei esmaltes e eu comprei... Opa! Aqui. Na Bela Beleza. Inclusive eu consegui um cupom de desconto lá pra nós. E eu vou abrir com vocês. Eu já abri aqui em cima pra facilitar. Porque eu sou meio demorada pra essas coisas. Então, vamos lá. A caixinha vem lacradinha assim. Fechadinha, toda colada. E aí abrindo... E dentro tem... Um monte de papel Mas dá pra ver Aí no cantinho Vem a nota fiscal Com um bilhetinho aqui Seu pedido foi conferido E embalado com toda atenção, cuidado e carinho Esperamos que, vo esperamos que você tenha Recebido um ótimo atendimento Obrigada pela confiança Eu fiz o pedido no dia 3 De janeiro E ele chegou hoje Deixa eu mostrar pra vocês dia 9 Então demorou seis dias para chegar e ver o que eu ganhei. Eu ganhei. Este é um presente para vocês aqui. Ganhei uma máscara de hidratação máxima da com óleo de macadâmia da Amo. Que na verdade se chama Australian Macadamia Oil. Oil. Achei que era uma por ser uma, mas legal, sempre aprendendo. É enriquecido com óleo de argã e filtro solar. Que legal! Depois de lavar os cabelos, aplique uma pequena quantidade nas mãos, espalhe uniformemente, de comprimento até as pontas, massageie mecha por mecha. agir de, de 3 a 5 minutos e abundante. Máscara de uso semanal e efeito condicionante. Ai, ah, eu vou testar e aí eu conto pra vocês. Faço um vídeo pra vocês de como, o que, que eu achei, mas tem tudo que vai ser bom. E aí vem o pedido dentro de uma caixinha da DNA Italy e o resto é só papel. Então vamos pra essa aqui. Ai, tem plástico bolha, eu amo plástico bolha. O primeiro esmalte que eu tirei aqui é uma base que eu pedi, fortalecedora, e ela tem... Microesferas azuis que contêm vitamina E, pantenol, queratina e ervas. É um tratamento, então não deve ser aplicado sobre esmalte. Ela é pra usar sozinha embaixo, da, embaixo do esmalte. E ela diz ser muito potente. E eu vou botar os valores aqui na tela porque eu não lembro de cabeça, mas vai aparecer aqui no cantinho os valores pra vocês. Então a primeira foi essa máscara da... da máscara? Essa base da Dania Italy. E eu tô louca pra testar, que na verdade eu vou testar na minha mãe, mas depois eu conto pra vocês se foi bom ou não. O segundo que eu tirei é o Silver. Ah, hum, é efeito 3D também da DNA Italy. Eu tenho um rosa desse que é o Titanium e eu amo pra usar por cima de outras cores ou pra, usar pra fazer efeito e tal. Por cima de um esmalte que eu não gosto tanto do brilho, eu passo eles e fica demais. Então eu comprei esse aqui também, porque eu só tinha o rosa e eu queria um dourado que combina com mais esmaltes. E como a pessoa gosta de dourado, eu comprei o Joy, que é um cromado da DNA Italy. Se eu não me engano, ele era da linha de Natal. Numa formação de Natal tinha o Joy, que é o dourado, o rose gold e o prata. Só que eu só na loja só tinha disponível o dourado, eu comprei o dourado. Mas é cromado e eu tô louca pra testar, porque eu tô a louca do cromado. Eu tô tendo cromado pra usar... Porque eu quero aquele pozinho de unha de gel Mas não tem pra vender aqui ainda O próximo é o Y&C Eu chamo de Y&C Eu não sei se é realmente esse nome Ele é de uma outra marca Que eu não me lembro qual Eu vou botar aqui pra vocês o nome Que acabou fazendo essa linha aqui E eu acho tão mais bonito o vidro Tão mais cara de rica E esse aqui é o The Rangent Deixa é eu puxar, por quê? Embaixo. Mas não é pra tirar, não quero tirar, fica aí. E é o número 465, Se eu não me engano, ele é de uma linha de pedras preciosas ou algo do tipo E ele é um verde maravilhoso Tô louca pra testar também Eu vou dizer isso de todos, porque eu tô namorando essas fotos há muito tempo O próximo é o meu primeiro beauty color Que vergonha, eu nunca tive um beauty color na vida esse aqui é o Hollywood Boulevard e é o Just Stars. Ele é um prata e tem efeito cromado, pelo que eu entendo. E eu vi umas fotos desse esmalte na internet e, gente, é maravilhoso. Não sei nem que dizer. Eu precisava comprar ele. Inclusive, eu comprei, eu escolhi essa loja porque eu sabia que lá tinha esse aqui. Daí eu escolhi os outros depois, mas esse aqui foi o primeiro e foi o meu objetivo de Natal. Tipo, eu quero comprar esse aqui. E aí eu acabei comprando os outros depois porque, né, a pessoa não sabe comprar um só. O último que tem aqui é o Surpreenda, que eu chamo Sadoca eu não sei se é assim que se fala. E eu vi foto dele na... Não me lembro no Instagram de quem que era. E eu achei maravilhoso. Tem várias meninas que eu sigo no Instagram, que fazem a... tem o mesmo tipo de Instagram que eu. E elas usam sempre essa marca. E todos os esmaltes são muito lindos. Então eu não podia deixar de, pro, de testar também. E aí eu comprei. E eu tô muito ansiosa. Eu queria ter mão pra usar tudo de uma só Mas não dá. Então vai ter post sobre todos eles lá no blog em breve. E se vocês quiserem vídeo sobre algum deles. Ou fazendo alguma unha com algum deles. Comentem aqui embaixo que eu volto a mostrar. Sobre a loja. A Bela Beleza tem... A... Foi um atendimento maravilhoso, eu, eu fiz a, o meu pedido e acabou que duplicou. Eu acho que o Silver tinha duplicado, e eu só quero um de cada um, eu queria dois. Aí eu mandei e-mail pra eles pedir pra substituir, e foi nessa que eu peguei o Sadoca. E aí eles substituíram pra mim tranquilamente, tipo, não, tranquilo, a gente, a gente faz a troca, escolhe outro esmalte pra pôr na tua compra. E veio no prazo certo, o prazo que eles dão é de 11 dias pra chegar. Veio em 9, então eu tô muito feliz. E eu ainda ganhei presente, tipo... E eu consegui o cupom de desconto pra vocês, eles foram super atenciosos. E eles deram um cupom de desconto de 5%, que vai aparecer aqui. O único ponto que pode complicar um pouquinho mais nessa loja é que o valor de compra mínimo deles é 40 reais E o frete é fixo e custa R$16, que eu olhei na minha compra aqui agora. Custa 16 reais pra qualquer lugar do Brasil, pelo que eu entendi. Então, isso pode ser um pouco, uma coisa que complica um pouco. Se tu fizer uma compra muito barata, tipo, mais uma coisa, eu tenho o cupom de desconto pra vocês de 5%. E quem paga em boleto ganha mais 5% no boleto de desconto. São 10% na compra. Se tu gostou de algum esmalte, comenta aqui embaixo que eu volto a mostrar ele em outros vídeos. Não esquece que tem, vai ter post sobre todos eles lá no blog. Então, acessa sempre, fica ligadinha. Tem post novo toda semana lá. Tem posts novos de terça e quinta. Então, tem sempre novidade. Quando eu não estiver aqui, eu tô lá. Quando eu não estiver lá, eu tô aqui. Então, fiquem ligadinhos. Um beijo. E até o próximo. Tchau!